E aí galera, beleza? de Dinah tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui depois de uma temporadazinha ali no GTA San Andreas Voltamos para o GTA V, o negócio é o seguinte, manos, hoje eu vou mostrar para vocês a nova mansão na praia Do Franklin Bilionário, uma mansão luxuosa, casas... Cara, casa linda, vocês vão ver que ela é muito linda, inclusive galera, tá os meus planos trazer em live beleza as melhores mansões do GTA 5 cara tem cada mansão simplesmente sensacional e aonde será as lives e quando será as lives de nada só falando de live toda hora live live Facebook etc. o negócio é o seguinte galera eu pretendo fazer live no Facebook o link tá na descrição então se você não segue a página lá se você não curtiu a página curte, porque nós vamos fazer lives lá sim e ainda esse mês, porque o Dinata ainda não fez live lá ainda ele tá falando, falando, falando o negócio é o seguinte, eu preciso chegar a 3 mil seguidores, ainda não cheguei, então se você não curtiu, quiser curtir, vai lá, beleza dá essa força segundo, segundo eu fiz, eu pedi para fazer uma, uma capa nova e algumas telas, algumas é, artes para início de live e final de live, transição: Bom, provavelmente você deve assistir alguma live. Tem aquela lá, tá? Live vai começar em instante, certo? Eu pedi para fazer algumas capas, o cara. Vai me entregar provavelmente a semana. Então, quando eu pegar, pra, pra, praticamente vai estar tá tudo certo para iniciar as lives. Então, se você curte, se você não curte a, a página, não vai chegar para você é, a notificação. Então, curte. lá porque a gente vai fazer vídeo, é, lives mostrando mansões, jogando com super-heróis, Goku, é, como eu disse, dando Kamehameha em 50 carros, dando Jeikidama em 200 carros, jogar Koku, Spider-Man, a gente vai explorar bastante os mods, jogar Tsunami e Furacão e outros jogos quando lançar esse ano, vai sair muitos jogos, eu vou jogar também, não vai ser só GTA, beleza? Mas a gente vai explorar porque, mano, eu gosto de jogar mods. Então bora lá. Mansão milionária do Vinatinha. Na verdade, do Franklin. Ele tá aqui já com o seu mercedão. Seguinte, ela como eu disse, ela fica na praia. A gente tá próximo aqui. Eu vou, já falei bastante no início do vídeo. Então o link da Facebook tá aí. Instagram também. Corre lá, beleza? Eu vou tentar mostrar rápido aqui pro vídeo não ficar muito longo. Certo? Então, ó. É... Cara, no vídeo da... Na, na live Das mansões Vai ter até do Stark, irmão Vai ter até a, a mansão do Stark, velho Olha esse... Olha, mano, olha que esse lugar tá muito louco, mano Tá muito da hora, ó A mansão, ela fica ali, ó Já viram que ela é sinistra Bem nessa área aqui, ó Olha só que louco, mano, a entrada, as pedras, etc. Cara, eu sempre falo é, nos vídeos de mansões, faz um tempo que eu não trago. Quanto que você, garotinho, acha que a Rockstar é, Quanto que a Rockstar cobraria numa mansão? Você tá ligado que eu ouvi DLCs aí de mansão, de. Mansão não, né? De apartamento. E complexo, e os bagulho lá, tudo 5 milhões, 6 é, milhões, 4 milhões eu não, eu não vi o que saiu nesse último DLC aí, tem um cassino também Eu não vi Mas quanto que você acha que a Rockstar cobraria numa mansão dessa Se ela trouxesse pro GTA Online? Então deixa aqui na descrição aquele cara tá... Olha, o cara tá tentando entrar na minha casa, irmão eu vou passar fogo nele. Ó, aqui é a nossa garagem. Mano, olha que casa sensacional, irmão. Olha que casa louca. Qual é, parceiro? Tá tentando aí? Tô sem arma, cara. Sai daí, parceiro. Minha casa aí, ó. Temos aqui um Porsche. Temos. Calma aí, que dá uma engasgada aqui. <risos> Caraca, tava falando aqui bastante Agora deu uma, uma travada aqui na garganta Olha essa entrada, mano Que insano, cara Muito louco, muito crazy Mesmo, vou tentar mostrar tudo aqui pra vocês Ó, essa aqui é a área Do churrasquinho Olha essa vista Aqui é a área do churrasquinho Ó, A câmera tá bem longe, né? Vou colocar essa câmera aqui que ela fica melhor Tá vendo a área do churrasquinho aqui? Pau Ó, mesinha Olha essa visão aí onde fica os poçantes. Os carros bolados. É... Cara, elas são muito bem feitas. Cara, cara, o cara que faz isso aqui, sinceramente, irmão, ele acha, eu acho que ele é arquiteto, cara. O cara que constrói essas casas aqui. Fica muito louca. Ó, temos aqui a sala de estar. Sei lá como é. Que... Sala de TV, certo? Temos aqui a TV. Olha essa vista, cara. Que beautiful Ó, oh, temos aqui, então a gente já mostrou aquela parte. Como que vai pro outro lado, velho? Eu não sei, mano, sinceramente eu não sei. Casa nova, a gente tá conhecendo. Como é que vai pro outro lado? Peraí, velho. Sinceramente eu não sei, cara. Como é que faz pra chegar do outro lado lá? Caraca, irmão. Peraí, deixa eu ver se você abre aqui. Um portão que abre Porque isso aqui é tudo, tudo Tudo abre Tudo funciona Ó, dá até pra mexer no PC Aqui, ó Nossa, mano Olha essa piscininha natural aqui, velho No meio do... Da casa Olha essa piscina natural aqui Então, vamos mostrar ali, galera Outra parte aqui Que é uma... Uma... bem que uma prainha Um barzinho Ó, temos aqui o nosso barzinho Certo? De comida aqui, hein, cara Muito, muito louco Bebedores de água Da hora, cara Aqui é tipo uma prainha, tá ligado Ó Onde a gente pode estacionar uma lancha Aqui, um barco Pra, olha, tem tá até um jet skis ali Então temos aqui a nossa prainha Né Muito louco E ali é a outra parte Provavelmente das camas é... dormitório etc olha só lindo mano e louco velho vai falando aí vai comentando aí vai comentando o quanto que você acha que o Rockstar cobraria uma casa dessa se ela trouxesse um dlc eu acredito que uns 10 milhões Inclusive, tem, tem veículo de 10 milhões, né, no GTA. Acho que ele avião de ouro lá. Ó, aqui é tipo um escritório, um PGzinho aqui. Parece uma lan house, né? É um escritório. Olha esse escritório. olha a vista da casa é muito, muito fera. Muito fera, mano. Ó, então aqui é o nosso... Ó, tem mais um... Outra parte ali, ó, pra tomar aquele café. No sol. Que seria uma lareira, mas não precisa, né? O lugar aqui é um lugar que não esfria, não fica frio. Então tem essa parte aqui, ó. É tipo um escritório ali, galera. Mais um lugarzinho aqui pra pular na água. Mais um lugar pra pular na água. E temos aqui a parte do é... dormitório. Não entendi muito bem essas estátuas. Estátua não, é um manequim, sei lá. Essa aqui é a outra parte da casa. Aqui tem um quarto. Olha esse quarto, cara. Que louco. Aquele setup maravilhoso de nata. Temos aqui mais uma parte aqui de uma sala. Nossa, eu jurava que aqui seria uma escada, mano. Sério. E temos aqui a parte do fundo da casa. Que é uma academia. né? Acho que é todo ricaço tem uma academia em casa. Eu queria ter uma mim em casa mais um barzinho aqui uma, uma, digamos com a cozinha ali ó casa de alto padrão mano. luxo luxo ó, a visãozinha sempre muito louca temos aqui outra área aqui pela churrasqueira e temos essa parte aqui que é uma parte também de, de quartos é, Olha esse vidro mano que louco e nada assim. Ficou muito top. Aqui o banheiro. Galera, mansão sensacional. Ó, vou usar essa câmera aqui só pra vocês verem ela, ó. Olha isso. Que louca, mano. Essa mansão. Fala aí, se não tá top. Mano, fera demais. Então, galera, é o seguinte. Eu vou ficando por aqui. Vai ter lives... Só mostrando mansão, cara, em, sei lá, quanto que o jogo aguentar que a gente está lá, 10 mansões, as 10 melhores, maiores luxuosas mansões é, no GTA V. E vai ser lá no, no, no Face, por enquanto, né, qualquer coisa a gente vai pautar, mas por enquanto eu estou pretendendo pra lá mas é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei, compartilha Facebook na descrição É nóis, valeu, tamo junto, fui!